A maior qualidade de vida que você pode dar para o seu bichinho é um ambiente tranquilo, um ambiente sem briga, um ambiente sem disputa, um ambiente sem filme de terror, um ambiente sem notícia ruim passando na TV. A TV é um grande portal, né? A gente sempre fala nos nossos treinamentos da noticiosfera e tudo que passa na TV. Então toda a energia que vem da TV, ela está entrando na sua casa. Se você olha um filme, tem muita traição, tem muita disputa, conspiração. Ou tem terror, tem monstro, tem bicho, né? Enfim... Tem guerra, tem tiro, tem discórdia, tudo isso está pairando no seu ambiente. E a nossa mente, né? tudo que ela vê, ela acredita, acredita e replica e não tem diferença entre ficção e realidade para a nossa mente. Tudo que ela vê, ela acredita que é real. E quando o bichinho está ali, ele sente isso, né? ele sente. E aí, eu ia falar da curiosidade, então, né? sobre os gatos, de por que, que eles têm sete vidas. Na verdade, gente, os gatos não têm sete vidas. Eles têm uma só, só que eles têm a capacidade de transmutar né? Transmutar a energia negativa sete vezes mais do que uma pessoa que qualquer um de nós, tá? Então o gato, ele transmuta energia ruim em energia boa com sete vezes mais capacidade que um ser humano. Então por isso que ele é conhecido como um bicho que tem sete vidas. Não é que ele tem sete vidas, é que ele vai normalmente e se acomoda, se aloja onde tem energia negativa. Porque ele precisa ficar onde tem energia negativa para ele gastar a energia dele, né? O gato tem muita energia, sete vezes mais do que a gente. Ele precisa equilibrar isso. Ele precisa das partículas negativas para equilibrar a quantidade exagerada que ele tem de partículas positivas. Então, não é que isso faz mal pro gato, mas onde tem energia negativa dentro de casa é onde o gato vai ficar, tá? Então, eles adoram tomada, eles adoram quadros elétricos, eles adoram ralo, o gato gosta de computador, né, de ficar em cima do computador. Tudo que é eletrônico em cima do micro-ondas, eles gostam de ficar. Então, onde tem energia negativa circulando, principalmente energia elétrica, né, que é uma energia nociva pra gente, eles gostam de deitar em cima. Você já deve ter pego o gato deitado em cima de celular, em cima de computador. É muito fácil eles fazerem espertos de tomada. Eles gostam disso. O gato, gato adora banheiro. E aí, gente profunda, tudo bem com você?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 Banheiro é um centro de energia negativa em casa. Tem ralo, porque circula esgoto, porque a gente lava a mão, célula morta cai ali, a gente toma banho, célula morta vai embora, né? Quando tu faz xixi, cocô, é uma parte tua que tu não quer mais, que tu tá descartando. Então toda essa energia negativa fica no banheiro e os gatos adoram ficar ali junto com a gente, né? Quando a gente vai ao banheiro eles vão junto, pra ficar transmutando aquela energia, tá? Atenção se você tem uma parte do seu corpo onde o seu gato fica mais, porque ali naquela parte ele tá transmutando energia, né? Já vi muitos casos de pessoas, assim, que estavam com tumor no pâncreas e não sabiam o gato ficava em cima do pâncreas. Ah, a pessoa tá com cálculo renal, nem sabia, o gato fica ali alojado naquela parte onde tá o rim. Ah, pessoas que têm uma mente muito doida, muito perturbada, tendência até problema mental ou depressão, o gato se enrola na cabeça igual uma cobra, assim. Vocês já devem ter visto isso. Você deita e o gato fica ali enrolado, em cima da cabeça. Então, eles sempre vão ficar onde a energia está negativa na tentativa de transmutar essa energia em coisa boa, ok? Assim como as plantas né, que ficam no local até que elas murchem, elas se doam até morrer para fazer você ficar bem. Assim como os cristais também que têm a capacidade de armazenar energia negativa e transmutar. Então, você precisa entender essa lógica, que os animais são filtros de ambiente Assim como as plantas, assim como os cristais. E a ordem é cristais primeiro, plantas depois, animais em terceiro lugar e depois você. Tá? Dos mais evoluídos até os menos evoluídos. Então o reino mais evoluído da natureza é o reino mineral, onde estão os cristais. Porque ele é o mais estável, ele não deprecia, está na Terra há milhões de anos e é o mais independente. O reino mineral não precisa do reino animal nem do reino vegetal para sobreviver. Tá? Aí depois a gente tem as plantas, que em escala de dependência é o menos dependente e são evoluídos também, absorvem muito prana, muita energia vital. A planta chega a absorver 93% de energia vital. Um humano desenvolvido, assim, um iog, bem avançado, ele absorve 4% de energia vital. E os gatos, mais ou menos 30%, né? E as plantas, 93%. Então, quando elas fazem fotossíntese, elas absorvem 93% da luz solar, mais ou menos certo então por isso que eles têm essa condição de filtrar energia negativa porque eles conseguem uh, absorver muito prana absorver muito essa energia ok? então presta atenção onde seu gato fica onde o gato fica a energia está negativa e tenha muitos cristais espalhados pela casa, Tenha muitas plantas espalhadas pela casa, porque daí o seu bichinho não vai sofrer e nem você, porque os cristais e as plantas, eles dão conta então de transmutar tudo isso que a gente precisa. Cachorros, tá? Cachorros, eles ficam onde a energia tá boa. Então se você tem um gato e um cachorro, dificilmente eles ficam juntos. Ou então quando o cachorro fica junto com o gato é porque o gato tá filtrando aquela energia negativa e o cachorro tá percebendo, aí ele fica junto porque já foi filtrada aquela energia negativa ali, tá? Mas normalmente fica um num lugar e o outro no outro lugar, eles podem até estar tá perto, mas ficam um em cada lugar sentindo onde tem a energia negativa. Energia negativa não significa necessariamente que alguém fez uma macumba pra você, ou que macumba no sentido coloquial de falar, tá? Mas que alguém fez algum trabalho energético, espiritual pra você, não significa necessariamente que é uma coisa, assim, de ordem espiritual. Tem uh, um cruzamento de linhas imaginárias em toda a Terra, tá? que se chama Linhas Hartmann. A gente estuda isso na radiestesia que são confluências energéticas onde a linha se cruza uma com a outra. A cada dois metros acontece isso. Então provavelmente se for um radiacesista na sua casa, a cada dois metros ele vai verificar que tem energia negativa. E não significa ah o lugar é ruim, esse terreno foi herdado de uma herança que teve briga e ficou energia de antepassado pairando aqui. Não significa isso, às vezes é só a zona, o lugar. Às vezes pode passar um veio d'água embaixo da casa e a energia ficar uh, difícil para dormir, difícil para se concentrar, entendeu? então tem uma série de elementos, mas os cristais, as plantas e os bichos de estimação podem ajudar você nisso, tá? Então, presta muita atenção. Por que que o teu cachorro é carente? Normalmente, o bicho revela a energia do dono, tá? Então, se o, se o cachorro é carente, você também é. Se o cachorro tem um problema renal, você tem alguma coisa mal resolvida de relacionamento para curar também. Então, a gente nunca monta o tratamento só pro bicho. A gente precisa se tratar também, porque se ele tá filtrando um tipo de energia negativa que era para a família inteira, precisa fazer tratamento para o ambiente, precisa fazer tratamento para a família toda, precisa tratar tudo, certo? Se uma doença já chegou no físico, você tem que tratar tudo, mental, emocional, espiritual. Precisa tratar todas as áreas da sua vida, tá? E o físico também. Se uma doença chegou no bichinho, tem que energizar os cristais, dar uma olhada nas plantas. Será que as plantas já morreram? Normalmente, quando o bicho fica doente, as plantas já estão murchas porque elas não deram conta de transmutar tudo o que precisa, ok? Então presta atenção na sua casa. O teu gato é agressivo, porque será? Deve ter alguém mais que é agressivo na casa. Os bichos refletem aquilo que a gente é. Então se o seu pet está hiperativo, ou tem alguma criança hiperativa na casa, ou alguém tem hiperatividade mental, porque às vezes a pessoa é super calma, passa paz e tranquilidade, a cabeça dela é uma loucura. A cabeça dela tá sambando na rotação mais alta, tá? Então, cuidado. Então, o que que acontece? A doença, às vezes, ela tá oculta e a pessoa não nada a ver, eu não sou assim, mas em algum nível ela é. Ah, eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com a autoridade. Aí tu vai ver todas as autoridades dela são masculinas. Aí quando entra uma autoridade feminina, ela tem dificuldade de lidar, entende? Ela se afasta das autoridades femininas ou vice-versa, né? Ou não sabe lidar com a autoridade paterna, enfim. Tem muitos motivos para uma doença se manifestar, mas todo o estudo do código da alma, né? Tudo que eu fiz aí nesses últimos 20 anos mostra que em algum nível a pessoa tem aquilo. Ah, vitiligo, né? Manifesta muito em pessoas que são muito vaidosas e tem muito essa questão da autoestima aflorada. E aí algumas pessoas com vitiligo, não, não tem vaidade nenhuma, tem vaidade zero. Em algum nível ela tem vaidade. Às vezes, vaidade não é só física, né? Às vezes a pessoa é vaidosa, orgulhosa de outras coisas. Então. É, a gente sempre precisa olhar para gente com carinho, com cuidado, investigar bem, porque tem, em algum nível você tem aquele problema que é vinculado àquela doença, tá? Então, ah, eu fui ver, rim é problema de relacionamento. E não, não tem problema nenhum de relacionamento com ninguém, eu tô bem, a minha vida é maravilhosa. Mas aí você vai ver lá no passado, você teve um problema de relacionamento muito forte, que não foi resolvido. E o seu rim resolveu transformar aquela energia negativa numa pedra. Calcificou e guardou lá, pra um dia você lembrar e resolver aquilo. Aí tá, vem o cálculo renal, daí você estuda, daí você pensa, daí remodela isso, daí, nossa, é a Mariazinha lá da quinta série, vou lá pedir perdão pra ela. Aí tu vai lá, pede perdão, e às vezes a pedra é expelida naturalmente, você não precisa fazer nada, né, pra isso. Então, em algum nível, em algum lugar profundo, essas coisas acontecem. Então, se o seu bicho tá revelando, seu animal de estimação, seu pet, seu filho, seu bebê, seu neném, né? tá revelando isso, em algum nível você tem esse problema.